Olá, tudo bem? Vamos falar sobre como fazer um, um, um reconhecimento geográfico, um reconhecimento de um local antecipadamente pela topografia de tá? é, um terreno. Existe um aplicativo chamado, chamado PicFinder, que você instala no celular, abre a câmera, aponta ele para uma montanha que você não sabe o nome e ele te dá o um nome dessa montanha. Então ele utiliza a realidade aumentada e o, o, o, o fabricante do aplicativo diz que esse aplicativo tem armazenado umas 650 mil montanhas dentro dele. Então basta apontar, é, abrir o aplicativo, apontar para o local que imediatamente ele te mostra o relevo desse local e o nome dos picos desse relevo o nome das montanhas desse relevo bem interessante né ótimo aí para uh, para te ajudar a localizar o nome de alguns lugares te ajudar a se orientar te ajudar a navegar mas o que eu quero falar é é também desse Peak Finder mas na versão desktop na versão desktop ele faz exatamente a mesma coisa uh, você consegue localizar uma montanha Dentro do aplicativo PicFinder, vou deixar o, o, o, o link, né, o endereço do aplicativo aí na descrição do vídeo. Você localiza a montanha. Uma vez localizada a montanha, ele te coloca exatamente no pico dela. E aí você vai navegando 360 graus no entorno dessa montanha. E ele vai te, trazer to, uh, vai te mostrar todo o relevo no entorno dessa montanha e os picos que estiverem... Uh, que ele tiver conhecimento. Né? Então eu peguei aqui por um acaso Pedra da Mina, estou dando um giro no entorno da pedra da mina, em cada montanha que ele me mostra no horizonte, ele me mostra uma barra com a indicação da, do Azimuth dessa montanha, do Azimuth aproximado em, em, em graus verdadeiros. Né? Em, em Azimuth verdadeiro. E aí, se eu quiser me transportar para este Azimuth, então vou, por exemplo, vou pegar aqui. Uh, que pico que eu pego, que eu pego aqui. Eu quero aqui pegar, vou pegar aqui pico dos marins. Vou pegar o pico dos marins. Seleciono aqui o relevo dos picos do, dos marins. Ele vai me trazer. a ah, pico do marins. Pico do marins. Ele não me trouxe o pico do marins, me trouxe o do lado. Deixa eu pegar ele exatamente. Agora sim. Pico do marins. Altitude dele. 2.420, me traz em pés também, me traz a distância do Pico do Marins em relação aonde onde eu estou aqui em cima da mina, do Pedra da Mina, a distância em quilômetros em milhas, e o azimuth, né? qual é o azimuth correspondente, aqui 253 graus a partir da Pedra da Mina e a coordenada geográfica, e me traz um botão para me transportar para o Pico do Marins. E aí repousando no pico do Marins, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai me dar o entorno, o, o relevo do, do entorno contendo todos os picos, distância, azimuth, né? a direção desses picos e a altimetria desses picos. E ele tra me traz aqui uma ferramenta uh, para obter mais informações de onde eu estou nome, altitude, coordenadas, né? Uh, me traz uma lupinha aqui para mim, um binóculo, né? Para mim dar uma olhada no melhor no terreno. Me traz também uma ferramenta para mim subir um pouco mais alto em cima desse pico então por exemplo nesse pico da pedra da mina eu quero subir uns 200 metros quero ter um o um, meu ponto de vista quero uh, que seja uns 200 metros acima do pico para dar uma olhada aqui no horizonte etc é, ele me traz as opções para olhar uh, uh, o, o ângulo né da onde vai nascer e se pôr o sol e a lua e o horário e ele me traz também uma ferramenta aqui ó tá vendo para baixar um pdf da onde eu estou que ele vai imprimir nesse pdf exatamente a ah, em quatro folhas o o meu ângulo de visão todo o horizonte então eu posso imprimir esse pdf ele vai me dar vai me mostrar o horizonte vai me mostrar os picos que existem nos 360 graus do horizonte no entorno do, do pico que eu escolhi e vai me trazer também os azimutos correspondentes para que eu possa, é, com a ajuda de uma bússola, localizar é, é, a, a geografia, né? ter uma, uma, uma, uma informação geográfica mais rápida melhor ter uma orientação geográfica melhor então é uma ferramenta que pode te ajudar inclusive no reconhecimento do relevo antes de ir para algum lugar né e mesmo que você esteja neste eh, lugar você pode levar isso impresso e assim conseguir eh, fazer um, um trabalho que é gostoso é, é um é uma é um exercício bem legal que é ficar identificando os pontos culminantes no horizonte não é legal Bacana, né? Mas aí, um exercício de orientação, navegação, é, construção e, e reconhecimento do, do relevo do local aí que você vai passear para não ficar de todo perdido. Bem bacana, né? Eu, eu, eu gosto de, de, de utilizar, eu gosto de fazer esses, esses exercícios de, de reconhecimento geográfico dos, lugar, dos locais que eu vou passear explorar trilhar trabalhar fazer alguma coisa e essa é uma das ferramentas que ajuda não é única não existe só ela mas é bem bacana mesmo que seja no celular ou seja impresso no, no papel ajuda até o próximo vídeo